E agora eu vou mostrar como que você vai realizar um investimento em ações pelo aplicativo da Clear, tá? Vale lembrar que eu vou deixar o site da Clear aqui embaixo para você fazer o seu cadastro por essa plataforma. E uma coisa que é muito importante você ter ciência. O seu perfil de investidor tem que estar como arrojado ou agressivo. Primeira vez que eu tentei fazer meus investimentos pela Clear, o meu perfil estava como moderado, então ela não permite que você faça investimento na renda variável, investimento em ações, tá? Então você vai fazer esse ajuste respondendo o questionário, né? Respondendo no caso novamente o questionário pelo computador por aqui você não consegue ver você vai responder esse questionário pelo computador e daí colocando o seu perfil como arrojado ou agressivo você já está liberado para fazer investimentos em renda variável então você vai arrastar aqui para o lado clicar ali nos três risquinhos renda variável básico swing trade aqui é basicamente o home broker né vamos dizer assim é onde tem todos os ativos de ações e de renda variável por aqui que você vai fazer o seu investimento em ações e fundos imobiliários também então você vai comprar um ativo qualquer vamos escolher aqui você primeiro digitará o nome do ativo vamos supor que nós fossemos comprar Itaúsa ITSA 4 colocando o ticker assim você realizar com você irá realizar a compra de 100 ações ou seja, você irá realizar a compra do lote fechado Mas vale lembrar que tem como você comprar no mercado fracionário Daí você consegue comprar de uma a quantas ações você quiser Então nesse caso, coloque-se o dígito F no final do ticker Adicionar ativo Como eu já tinha salvo aqui na Clear Então está aqui, ó ITSA 4F do mercado fracionário Você clica aqui e aqui está a boleta onde você vai realizar a venda ou a compra tá em azul estão as ordens de compra em vermelho estão as ordens de venda tá aqui você deixa normal nisso aqui você não interfere e realmente o que você vai interferir é a quantidade tá você vai colocar sei lá duas ações você verifica o preço que está sendo vendido então aqui a melhor oferta de venda está a R$10,00 e a melhor oferta de compra está a R$9,96. Então aqui você vai simplesmente digitar a quantidade. Tenha ciência de ter o dinheiro aqui, poder de compra, né? de ter o dinheiro na corretora. Você vai digitar o preço que você quer colocar, quer tentar efetivar essa, essa ordem de compra, tá? Eu gosto sempre de colocar um pouquinho abaixo do número de do valor de venda, porque provavelmente até o final do pregão tende a oscilar ali centavos, né? Então, dá para conseguir economizar esses centavos. Você vai digitar o preço aqui, certo? E aqui você vai digitar a sua senha eletrônica e comprar. Logo em seguida, a sua ordem irá aparecer aqui, aparecerá junto o status se a ordem de compra foi efetivada, se ela foi recusada ou se ela está pendente. Se ela está pendente, quer dizer que até o final do dia ela pode ser efetivada. Se ela está efetivada, ok, você comprou a sua ação. E se ela foi recusada, você tem que entrar aqui e lançar a ordem de compra novamente, tá? E é basicamente assim que realiza a compra de ações e fundos imobiliários pela corretora Clear.